Fala, galerinha do mundo do Steel Frame! Helena, sou Dama do Gesso. Estou de férias, passando na Disney. E eu já falei para vocês, né? Que eu ando e vejo obras, gente. Eu, eu tô maravilhada. Eu acabei de chegar na Disney. E vocês não sabem, eu passei por duas obras. Prédios super altos, com a fachada feita de Steel Frame. Só que eu estava dirigindo e não dava para E agora eu estacionei o carro e vim para uma área aqui da Disney. Que vocês não vão acreditar. Do lado de uma obra de Steel. Olha que coisa mais linda! É mesclada. Aço pesado com a, com a fachada de steel frame. Olha, gente, ai, eu fico apaixonada. Vocês não ficam e tem os acessórios, tudo bonitinho, para eles engastarem os perfis. Eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Uma coisa bacana que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo essa guia daqui? Ela tem vários furinhos já. Tá vendo que são furos oblongos? É para movimentação da guia, ou seja, você pode fixar a guia, tá? E a laje pode se movimentar, olha só que legal. Aí não precisa fazer aquela junta telescopada, você pode fixar a guia sem problema. Porque é, pode fixar o montante na guia, porque tem o um furinho oblongo. Legal, né? Muito legal. Dá pra ver direitinho. Acho que dá, né, gente? Ai, adoro, eles têm mil acessórios. Aqui é o outro lado da fachada. Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu posso falar pra vocês, eu tô passando uma louca aqui. Que manco. Mas isso aí. Olha só que coisa linda! Quem diz que não tem estilo frame está Estados Unidos? Morota. Olha a prova viva. Maravilhosa, né? Então, curtiu? Gostou? Ai! Dá aquele like bonito. Olha só a que a obra linda, gente. Tô apaixonada. E comentários, dúvidas, deixa aqui embaixo.